Antes de entrar no ICA, eu era uma criança que ficava mais na rua mesmo, não tinha muita perspectiva de futuro, eu gostava mais de brincar, só ia na escola mesmo de manhã e ficava para rua rua tarde. Aí minha mãe conseguiu uma vaga no ICA para mim com 9 anos, e a partir de então começou a mudar todo o meu pensamento em relação à minha vida. né? Comecei a me encontrar no mundo. <risos> a me identificar muito mais com o circo, primeiramente, mas fiz aulas de teatro, música, dança, mas o circo sempre foi minha paixão. Então com 16 anos eu me tornei monitora, né? que eu fui me destacando nas aulas de circo e nas outras aulas também, e comecei a ajudar o educador é, durante as aulas de circo. Eu achava que seria só ensinar circo, a técnica em si, porém eu vi que é um trabalho muito maior que isso, né? que tem toda a parte social, que é o circo social. Então na verdade não era só a técnica, era a conversa era entender o contexto familiar do educando, era conversar, dar algum conselho que ele estava precisando naquele momento. E a partir de então eu comecei a gostar mesmo e ver que eu nasci para isso. O circo social tem, é, tem apresentado como uma resposta né, muito afirmativa de vidas que, tocadas pela linguagem dessa arte, têm a oportunidade de ter a sua trajetória, o seu ciclo de vida transformado. O circo social, enquanto metodologia, enquanto proposta né, pedagógica social, ele tem é, é, demonstrado que resultados são muito reais. Né? Quando a criança tem uma oportunidade de exercitar em grupo a integração, a socialização, o desafio, produzir algo juntos né? e competências, saberes que se complementam. Então, o circo social é lógico que, naturalmente, ele vai produzir né, saberes relacionados à arte do circo, a, a, ao equilíbrio, né, no malabares, na pirâmide, as acrobacias. Ele traz essa beleza, o palhaço né, que traz o, a, a extroversão, o contato da alegria. Então, ele, ele tem essa força, né, acho que ele mobiliza o melhor do ser humano. Mas ele também traz a inclusão social, né? O circo social está voltado para essa linguagem popular, né? Para entrar mesmo da, dentro da comunidade, a partir da necessidade da realidade social e cultural que essa criança traz. Claro, ele não é a solução para tudo, ele não, não faz milagre, mas ele possibilita que as crianças aprendam valores, é, adquiram experiências que são transformadoras para a própria vida. Isso é muito claro para a gente. Né? Por meio das, das atividades circenses ou do circo, como queiram, né? é, a gente consegue desenvolver, trabalhar e experimentar esses valores, essas noções que estão mais relacionadas à vida e à transformação social deles. Né? Na crença de que a gente, mais ou menos, com certa profundidade, a gente consiga estimular mudanças para a vida deles. O nome Oficina Viva tem essa ideia de não só vivenciar mais uma modalidade artística, mas como ter uma imersão mais aprofundada nela, na realidade, como o, o que seria a realidade da própria vida. Ou seja, buscando a interatividade, buscando conhecimento com o outro, buscando a participação, tendo a possibilidade de escolher o que, o que você quer fazer como vertente artística, o que a escolha é sempre uma, um, um direcionamento importante na vida, né? ter as escolhas. A ideia de desenvolver a autonomia das crianças, é, a gente trabalha a, questões de segurança muito fortemente, claro que todo o pedagógico, a experiência, a vivência, o aprofundamento de várias modalidades circenses, mas com um enfoques mais específicos determinados, por exemplo, dentro desse contexto, história, do circo, a gente propõe uma imersão é, criativa das crianças no processo de elaboração da aula, uma participação na pedagógica mesmo, né, para desenvolver essa autonomia, sempre dentro de, da elaboração e trabalhar os valores como respeito, integridade, o contato com o outro, a troca. Aqui dentro do ICAM mudou bastante meu comportamento, porque eu era bem, bem terrível, né? Daí aqui tem certas regras, né? E também você vai crescendo, você precisa ter um nível de maturidade, né? Daí você. Você vê aqui e aqui também tem bastante atividades para futuro e daí você já para para pensar opa né preciso parar para o futuro eu não, não sei ainda não é definido mas eu quero trabalhar com a arte você quer trabalhar com a arte eu gosto disso de eu me comunicar com outras pessoas qualquer tipo de idade eu gosto disso. <música> deles vem se transformando, é, com compromisso com a escola, com o espaço escolar, com o entorno da escola e eles se sentem mais responsáveis, mais dedicados, a família se torna mais presente, é, o comportamento transforma, a vida transforma, então ele sente parte do processo. E quando o aluno sente parte do processo, ele tem mais compromisso ele tem mais responsabilidade. Eu estou gostando sim de participar, até porque é uma experiência divertida, ah, acordar um pouco mais cedo do horário normal. Ah, Eu acho gostoso assim porque é diferente, é um exercício bem prático, exige muito cuidado, muita responsabilidade, é cuidado com o nosso corpo, com o corpo do, da pessoa que está ao nosso dispor. Hoje eu tento mostrar para os meus alunos, meus educandos, que é possível, né, que o circo tem espaço para todo mundo, que a gente pode se sentir melhor do que a gente era a gente pode superar limites, conseguir trabalhar em grupo, conseguir dar uma ideia, sugerir. Às vezes a sua ideia não vai ser aceita, mas tudo bem também, pelo menos você disse, você opinou, você argumentou. Como eu fui é, fruto desse processo, então hoje eu consigo entender um pouquinho o lado deles, porque eu já estive naquele lado. Então hoje eu tento fazer é, o que fizeram por mim e ainda melhor. Não fazia nada em casa, não arrumava a cama, não lavava a louça, não botava comida no prato. E daí minha mãe falou assim: ah, tá na hora de você começar a crescer. E a Dani falou assim: tudo que você aprende, você tem que fazer. Ela falou sobre educação, autorrespeito, respeitar o próximo, tudo isso que eu tô levando até hoje. As atividades são sempre muito criativas, muito envolventes, elas trabalham muito com a autonomia das crianças, com o protagonismo. As crianças têm liberdade, mesmo quando existe uma atividade dirigida, planejada, de dar opinião, de propor... É... É, atividades diferentes ou sugerir algo que complemente a atividade do professor. As crianças vão se tornando mais independentes com a proposta. Né? O envolvimento com a arte, com a dança, com as atividades circenses fazem com que as crianças tenham maior habilidade corporal, o que influencia e o que contribui muito com o desenvolvimento psicomotor. A ideia da, dos pontos externos do ICA eu acho que é bem isso, atuar na comunidade, atuar na sociedade. Tentar mudar um pouco esse cenário de drogas, de violência, gente que fica na rua. Então a gente tenta trazer um pouco da arte para que ele seja mais protagonista da própria caminhada. Então a gente ensina o caminho do bem através da dança, da música e do circo. Às vezes eles trazem alguns problemas de casa, que chega meio triste, chorando. Aí com uma simples aula de circo, um perna de palma, uma bola, a gente consegue mudar a criança, fazer com que ela fique feliz, esqueça os assuntos de casa e traz ela para um outro mundo e que ela também consiga conhecer o próprio caminho, escolher o caminho do bem. Né? O adolescente ele se aproxima do circo, vem junto o encantamento, a beleza, o desafio, né? De realizar uma atividade e eu acho que, como a, a como qualquer atividade com a arte, toca a sensibilidade que está em cada um, né? Acho que vem a potência, né? As virtudes, a beleza, porque aqui é um lugar que você tem a comunicação, uma comunica comunicação que você não tem em outros lugares, sabe. Tipo, quando você está triste, tem alguém que vem conversar com você. Aqui, ai, nossa, aqui é um lugar de muita alegria. Acho que o investimento é sempre esse, nunca virar as costas ou negligenciar essa necessidade da troca permanente. Que acho que também é um ideal que reflete no próprio fazer pedagógico dos educadores aqui. Troca, é, contato, é... Conversa, parceria, está dado no contexto, em todos os contextos do Ica, desde o pedagógico até a questão financeira, né, ao, ao a todo o secretariado, a questão administrativa como um todo. É algo que já faz parte da vida da escola, né? A gente não se vê sem o Ica mais, né? Porque além de vir contribuir com as propostas da educação integral, o ICA com essa proposta de trabalho ajuda na formação da cidadania dessas crianças. Educando tem uma história parecida com a minha. Nós viemos de, da periferia, né, Do, da população mesmo, então é, cada história é muito parecida. Essa coisa de estrutura familiar mesmo, que não é presente, né? a questão financeira, é tudo muito próximo. Então a gente consegue entender é, a realidade deles porque é a nossa realidade, é como se fosse um espelho. E eu vejo muito, assim se foi possível a mudança em mim, por que não será com eles? E quando a gente fala isso para eles, que somos fruto também do processo, eles começam a ter uma perspectiva maior. Se a minha educadora foi aluna assim como eu, por que eu não posso conseguir tudo o que eu quero na minha vida também? Seja como educadora ou qualquer outra profissão. Então, o que, que eu posso concluir? Que esses alunos que frequentam ICA são multiplicadores dentro da escola. Eles têm amor. Então, ICA é amor, ICA é respeito, ICA é dedicação.